Evangelho de João 14, 27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la-dou como ao mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atumorize. Há um outro texto que diz não vim trazer a paz ao mundo. Essa paz é a paz exterior. Mas aqui está a falar da paz interior. A minha paz. A paz de Cristo é que Cristo tinha sempre a consciência em contemplação, em concentração unida ou oh, o Senhor Deus Pai. Por isso diz naquela oração muito importante, o Pai e eu somos um. os seis vós também ser um em nós. É a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E explica, o texto explica, diz, não se turbe o vosso coração. A palavra turbe no original é não se mova, não se agite. Esteja em contemplação interior, esteja no Pai, esteja no Espírito Santo, com fé e confiança, sem medo. O interior é lindo, é contemplação pura.